Nossa tac é quem está falando da Gamax e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo olá gente sentiram falta Eu senti falta Bom gente Esse vídeo aqui não é gameplay tac é nada é um vídeo diferente eu vou Eu estava fazendo eu estava meio ocupado Estava meio ocupado Porque, como vocês sabem Eu comecei a faculdade Sim O Camox agora é Aí né, vocês sabem essa vida de faculdade Ai, não vou botar uma bosta sabe essa vida de dificuldade mas eu não pararei o canal, nunca eu falei gente, vocês tem que confiar eu nunca vou parar o canal a não ser que eu morra ou talvez meu espírito do Hagatanga continue enfim, o que importa é o seguinte como que o canal vai ser agora eu não vou poder fazer muita série né, porque já sabem mas isso tem um lado bom pra vocês porque eu vou começar a fazer outros quadros diferentes canal. Vamos ver do que dá. Tá. Será que tá bom? Será? Eu não sei se der bom. Então, primeiramente, eu quero criar um quadro chamado AskGamox. Vou colocar a hashtag aí. Pode ser nesse vídeo ou no Twitter você coloca a hashtag Gamox e você pede, faz uma pergunta, né? É de perguntas. Faça uma pergunta para mim, um negócio zoeiro. Comenta algo que vai ser um vídeo comigo falando. Agora deixa eu falar. Pera aí, Johnny. Deixa eu falar. Não, Gamox, eu vou falar. Johnny. Não vou deixar. Johnny, deixa eu falar. Eu vou falar. Ah, ah, ah, ah. Bom, gente, já que o Gamox quer fazer, eu também quero um programa só para mim. E vai se chamar Pergunte ao Johnny. Bom, como o Johnny disse, gente. Também vai ter um quadro chamado Pergunte ao Johnny. E... Como é que ele vai funcionar? Vocês têm que... Mandar... Em vez de você colocar ask #gamox você coloca hashtag askjohnny, tanto no Twitter quanto nesse vídeo. E eu vou fazer um vídeo respondendo com o Johnny. O Johnny vai responder as perguntas que vocês mandarem e. né? E é assim que a vida funciona. É, vai ter live ainda, relaxa, vai voltar as lives, é que eu só tô me adaptando a ah, né, tudo isso e o um quadro vai voltar no canal. Dois quadros novos. Um não preciso nem falar qual é, né? outro ainda vai ficar meio que surpresa, eu não vou revelar agora, mas eu digo que é de Under Simulator. Então gente, espero que vocês tenham gostado, isso aqui foi um aviso, né, porque eu tô sumido esses dias, eu não morri de novo, novamente. É... Vamos ver aí como é que vai o canal nesse ano, eu vou continuar, as lives vão continuar, é que eu tô fazendo faculdade, como eu disse, então anda um pouquinho meio difícil, mais. Vamos ver. Então até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.